A nova equipe de gestão da UFSM tomou posse na última semana. Na quarta-feira, dia 5, ocorreu a cerimônia virtual de posse do novo reitor, o professor Luciano Schuck. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Já no sábado, dia 8, aconteceu a solenidade de transmissão do cargo de reitor da UFSM e a posse da professora Marta Borer daime como vice-reitora. Também foram empossados os membros da equipe de gestão. Essa gestão é uma continuidade de um projeto, então a gente segue no mesmo projeto que vinha acontecendo com o senhor Burma e o professor Schuch, agora vai ser Chuque com Marta. Claro, o um novo olhar sobre a universidade. A gente quer uma universidade cada vez mais, menos, menos burocracia, uma universidade mais ágil, uma universidade mais moderna, uma universidade muito próxima da sociedade. A gente quer fortalecer cada vez mais essa relação com a sociedade com processos digitais, uma universidade acolhedora. A gente quer que, as, que nossos servidores, docentes e tais, e nossos estudantes venham para uma universidade feliz. Tenham alegria de vir para cá. E porque a partir daí, se a gente trabalha com o coração, o resto tudo é mais fácil, porque as dificuldades são grandes na gestão. A gente sabe das crises econômicas e políticas do nosso, do nosso país que nos aflige. Mas quando a gente vem trabalhar num ambiente bom desse trabalhar, que a gente sabe onde é que a gente quer ir, fica tudo mais fácil. Então essa vai ser a nossa gestão, uma universidade de excelência, mas sempre pensando para as pessoas. As pró-reitorias tiveram algumas mudanças para a nova gestão. Foram reconduzidos ao cargo os professores Jerônimo Siqueira Tibuch, à frente da pró-reitoria de graduação, Flavi Ferreira Lisboa Filho, na pró-reitoria de extensão e o administrador José Carlos Segala, na pró-reitoria de administração. Também tomaram posse os professores Gisele Martins Guimarães, à frente da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Mauri Leodir Lebler, na Pró-Reitoria de Infraestrutura, Daniel Arruda Coronel, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Rafael Lázari, na Pró-Reitoria de Planejamento, e Cristina Veine Nogueira, que assumiu como Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa. A maioria das pessoas que deixaram os cargos, elas deixaram... Uh, por, por estarem saindo mesmo, por não quererem mais, por, enfim, quererem se aposentar. Então, não é assim uma troca, né? Nós tivemos uma transição muito tranquila em todas as pró-reitorias, porque é um trabalho de continuidade da gestão e, e acho que essa oxigenação, essa mudança, ela é importante, ela é muito importante e, e aí, se nós somarmos entre pró-reitorias e pró-reitorias adjuntas, nós temos nesse contexto aí 50% de mulheres. Luciano Schuck assume a reitoria após ter atuado como vice-reitor no segundo mandato do professor Paulo Burman, que esteve à frente da instituição por oito anos. Eu tenho certeza que o professor Luciano não vai fazer, não vai ter, adotar outro caminho que não seja o da continuidade e do aperfeiçoamento, do aprimoramento. Como ele disse, um olhar diferente, um, vamos revisitar o programa. Ah, e vamos propor melhorias e avanços. Eu tenho plena segurança de que esse é um projeto que vai caminhar junto com esta gestão, que está com a próxima, com a próxima e com a próxima, porque esse é o caminho, a Universidade achou um caminho. Ela não pode dar um passo atrás em relação a isso. Não é pelo reitor, pelo seu reitor, é pela vontade da comunidade. Isso é fundamental, é estratégico. A nomeação de Luciano Schuck e Marta Daime aconteceu após ambos serem escolhidos para compor a lista tríplice para reitor e vice-reitora. A votação aconteceu em 27 de julho de 2021 junto aos integrantes dos Conselhos Superiores da UFSM. A comunidade acadêmica também foi ouvida em pesquisa de opinião, realizada previamente em junho do ano passado.